Tivemos o fechamento semanal e eu vou comentar para vocês sobre tudo que eu estou de olho e fazendo nesse momento crítico aqui agora do mercado, a gente tem uma semana importantíssima pela frente, na verdade o mês de setembro é um mês extremamente crítico, eu vou comentar para vocês aqui mais sobre isso no vídeo de hoje. Então vamos lá galera, eu vou falar aqui sobre a dominância do Bitcoin, a SP500, os principais indicadores aqui agora, tudo para a gente começar a semana bem. Então vamos lá, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar, se você gosta dos conteúdos do canal, também se inscreva se você não está inscrito e participe aqui do grupo do Telegram, links aqui abaixo da descrição do vídeo pessoal. Então vamos lá, vamos começar aqui a semana, na verdade eu quero começar aqui então no gráfico semanal, vamos puxar aqui galera. Eu comentei para vocês aí que eu não gostaria de ver a semana, o candle semanal do Bitcoin, fechando abaixo dos 19.300 dólares. Porque se isso é o que tivesse acontecido, pessoal, a gente teria aqui um pivô de baixa no gráfico semanal, tá? Então. Péssimo, seria péssimo para o Bitcoin isso aqui acontecendo. Então, a gente não teve, então, excelente sinal, o Bitcoin deu a sua respirada, né, galera? A questão que fica aqui agora é o seguinte, né? Será que a gente vai, então, fazer esse fundo duplo aqui que eu vim comentando para vocês sobre isso? A gente vai fazer esse fundo duplo, Onde pode ter mais resistência nessa região, fazer um fundo mais baixo, tá? Esse é o ponto todo que vale aí um milhão de dólares essa pergunta, né? Quem conseguir responder a pergunta de forma correta. Então, eu vou comentar para vocês aqui sobre tudo isso, tá? Eu vou passar aqui em diversos tempos gráficos. É, então, galera... 19.300 foi aqui realmente um respiro importante na minha opinião e a gente tem aqui agora uma um pouco mais de tranquilidade né eu comentei para vocês que essa região aqui quando a gente buscou aqui o 18.500 né eu postei inclusive no Telegram e falei galera a gente teve mais de um bilhão de dólares em venda mercado nessa região dos 18.500 né 19 mil dólares inclusive essa região começou já começou aqui ó de bater 19 mil dólares eu comentei galera a gente tem muita liquidação é uma região que a gente tem que se expor, tá? Independente se a gente acredita que vai é, cair mais. E até, inclusive, fiquei chateado no grupo de várias pessoas criando ali um FUD enorme, né? Eu falei, pessoal, isso é péssimo, façam, sigam o setup de vocês. Quando a gente tem muita liquidação, muita venda, galera, tem que aproveitar essa oportunidade para poder se expor aí, nem que seja um pouco, tá? Então, fiz boas compras nessa região aqui, 18.500, né? mil dólares, tá? E agora, galera, fiz vendas também nessa região dos 21.600, né? É, ainda não fui fazer uma venda aqui, estou com uma ordem de venda na região dos 22, que ainda não pegou, tá? vou comentar para você um pouco mais sobre isso. E tô botando um pouquinho de lucro no bolso nessa região aqui, tá, galera? A gente tá aqui agora testando, na minha opinião, esse canal, tá? A gente tem canalzinho, de, esse canal de, de alta aqui que faz parte dessa bandeira de baixa. A gente está fazendo um pullback aqui testando esse canal nesse momento, tá, galera? Então, é uma região extremamente importante. Se a gente conseguir ficar acima aqui da região dos 22 mil dólares né, e fazer, montar um suporte, a gente tá, de fato, aqui revertendo essa tendência aqui no diário, que eu acho extremamente importante isso aqui acontecer, tá bom? Mas... Depois de uma subida tão grande com o Bitcoin, aqui subindo tão forte, galera, tá? Eu acho que, é, por mais que os indicadores aqui estejam extremamente bullish, na minha opinião, aqui a gente está com o long short ratio aqui abaixo de, né, de 0.6 ou 7 aqui, tá, galera? Extremamente baixo. Ah, um, foi realmente um, um rompimento aqui muito, muito forte tá? e, e bem confirmado. Eu acho que em uma região de resistência assim... É, por mais que a gente esteja bullish aqui com os indicadores, eu acho que é extremamente complicado da gente comprar numa região de resistência, tá, galera? Ainda mais que a gente está vendo aqui o Open Interest aqui, ó. Open Interest extremamente elevado, tá? Isso aqui, na verdade, para mim é um risco. Quando eu vejo o Open Interest dessa forma aqui, vou desenhar para vocês. Aqui, se eu consigo desenhar. Aqui, ó. Então, a gente vê o open, open Interest muito forte aqui, tá? É realmente uma cresce muito grande. Isso para mim, quando o Open Interest ele, ele, ele tem uma variação muito grande assim, ele sobe muito alto... Tá? Demonstra que o, o, a gente pode ter muita volatilidade para o Bitcoin. Tá? Se vocês olharem passado aqui, inclusive, a gente pode puxar aqui o TRDR, dar uma olhada onde o Open Interest subiu, onde o Open Interest, o Open Interest subiu tanto. E quando ele sobe muito forte aqui, para a gente tem um exemplo, inclusive, ó. a gente subiu muito forte aqui ó, nessa região. Olha só, subimos muito forte com o Open Interest, com o Launch caindo bastante. Mesmo aqui, a gente está numa região né, que, que mostrei que a gente poder subir mais, com o Open Interest muito elevado, gera volatilidade. Tá? Então. Uh, open o galera forte subida forte o Interest para gente para mim é sinal de volatilidade aqui um outro exemplo também tá outro outro exemplo aqui também nessa região ao subiu muito forte a gente tem volatilidade para o mercado tá bom então tome cuidado com isso tá eu acho que numa região de resistência importante aqui uh, na minha opinião entrar comprado aqui galera eu acho que é extremamente complicado eu acho é um risco né, grande tá então tem que esperar, na minha opinião, ver o Bitcoin, buscar regiões abaixo, tá? Se não buscar, é, na minha opinião, tem que ir buscando e vendendo aqui na medida que vai liquidando mais shorts, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Uh, mas eu não tô interessado em comprar nessa região, tá, galera? Fiz aqui vendas na região dos 21.600, até um pouquinho agora aqui nesse momento no, no prejuízo, tá? É... E mais também aqui fiz a minha estratégia aqui com os indicadores que eu vou comentar para vocês, tá? Eu fiz, é, vendi também, comprei na região dos 21, estou fazendo umas pequenas vendinhas ali para poder tentar melhorar sempre o meu preço médio, tá, pessoal? Mas estou com vendas na região dos 22, vou mostrar para vocês porquê aqui, tá? Mas vendas assim para poder uh, diluir o meu risco, tá? Porque compras, compras que foram feitas aqui, galera, a gente tem que diluir o nosso risco, né? Botar um lucro no bolso e essa aqui é a estratégia. Por isso eu fiquei tão chateado ali no grupo Telegram que o pessoal com FUD ali, realmente muita gente deixou de comprar aqui, porque fica escutando gente que fala que o Bitcoin vai lá para os 3 mil dólares, tá? Pessoal, o Bitcoin pode ir para os 3 mil dólares, mas quando a gente tem a oportunidade de fazer compras, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, tá bom? Então, participe do grupo Telegram, do, grupo, do canal de alertas também, eu sempre vou avisar, vou avisar para vocês quando eu vi algo importante. Aqui foi um momento crítico, uma oportunidade incrível para o Bitcoin. Agora, nesse momento também, a gente teve aqui... ó. Nessa subida a gente liquidou, liquidou aqui também mais, uh, liquidou bastante, sh muitos shorts aqui e mais de 1 bilhão, se não me engano, aqui de, de compra mercado nessa região, galera. Então, eu acho que faz sentido sim também botar lucro no bolso e fazer vendas, tá eu acho que dilui o risco. Né? Obviamente, se você não comprou aqui, é um pouquinho complicado sair vendendo nessa região. tá Então, eu estou realmente realizando aqui um pouco dessas, dessas posições e com o open interest aí elevado, eu acho que, Pode gerar bastante volatilidade para o mercado. Também aqui, ó, se a gente puxar quatro horas, galera, a gente está aqui numa região de sobrecompra, tá? Com divergências também no RSI, formaram formou, formou divergências aqui, ó. temos uh, é, aqui topos ascendentes no price action com o, o, o RSI fazendo aqui divergências. Também numa hora, a gente também tem divergência aqui no RSI, tá bom? Então a gente tem essas divergências aqui me preocupam e também está na região de sobrecompra aqui tá então não é interessante ir comprar nessa região tá eu tenho, a gente tem que esperar realmente aqui buscar regiões de Fibonacci tá regiões que a gente pode ver a uh, zona de interesse para mim região aqui dos 20.600 20. seria bem interessante tá mas eu vou puxar aqui, inclusive o vou botar aqui eu não uso essa região de Fibonacci muito tá galera mas região aqui dos 21 mil dólares que o Bitcoin testou ó, 21 mil dólares interessante e tem bastante liquidez só para mostrar para vocês aqui agora também avançar aqui a gente tem no 12 horas aqui na Binance tá vou mostrar para vocês que dando um zoom aqui em 12 horas eu percebi aqui que, que além da região dos 22 mil dólares que eu tô interessando, interessado em fazer algumas vendinhas nessa região aqui a gente tem bastante liquidez nessa zona aqui ó dos 21.275 tá então aqui a gente tem bastante né possivelmente ponto interessante de das baleias jogarem o mercado jogar o preço para cá para poder liquidar essa galera aqui nessas regiões, tá? Então aqui a gente pode buscar fazer ordens de compra. Então, assim que eu estou seguindo aqui agora, essa, essa região aqui, buscando comprar nessas regiões mais abaixo, tá, galera? Basicamente, isso aqui, tentando melhorar o meu, meu PNL aqui, usando esse indicador aqui da High Block. Também aqui olhando os pools de liquidação da BitMEX, a gente vê aqui que a gente tem uh, bastante interesse aqui nessa região aqui, dos 20.150 dólares. Está bem afastado, tá? está bem complicadinho aqui do Bitcoin buscar. Mas olha só que interessante. Ó. Por que, que eu vou aqui, uh, né? Vou realizando e comprando quando eu vejo esses pools formando acima. A gente forma pool, pool acima aqui, ó, galera. Olha só, a região aqui dos... fomos uh, buscar aqui a região dos 21.100, tá? Então, de vez vê isso aqui. Formou pool de liquidação acima? É compra, entendeu? Compra que a gente pode voltar a subir, o Bitcoin sobe e fecha esses pools aqui, tá? Então, tem o próximo pool aqui formado, é, recente aqui agora para o Bitcoin nessa região dos 20, 22 mil e 100 dólares, tá? Então tem uma ordinha, ordem de venda aqui nessa região, tá? A ordem de venda pequena, botar a lucro no bolso aí, é, reduziu o meu risco. E estou me posicionando na região dos 21.300 para baixo, tá galera? Tentando buscar, fazer compras, tá? Lembrando que a gente vai ter que estar tá com o nosso... Uh, o nosso... Uh stop aqui, tá? O nosso stop pro Bitcoin, nessa região, pelo menos que é região dos, dos 18.400 dólares, tá galera? Então, pra mim aqui a gente tem que buscar um, um bom risco retorno pro Bitcoin, tá? Eu acho que é isso, quem tá interessado em fazer compras, a gente tem que botar aqui nessa ferramenta aqui, ó, do, do de long position e a, a, a, a, botar aqui nosso stop, nosso stop vai estar aqui em 18.400 18 beleza, eu quero ter um risco retorno de 1 para 1, né? Então, cara se eu, se eu acredito que o preço vai buscar aqui testar essa região dos 25 aqui, ó então aqui, ó, quanto mais o preço cair, eu tenho um risco retorno, ó. A gente vai, o preço vai caindo aqui aqui nessa região aqui dos 20.500 dólares, eu tenho um risco retorno de 2 para 1, então estou arriscando aqui 1.000 dólares para poder ganhar 2.000 dólares, né? então assim que a gente vai fazer o nosso trade, a gente tem que ter risco retorno, tá? isso que eu estou buscando aqui agora nesse momento, uma, um risco retorno de pelo menos 1 um para 1 um aqui, tá, galera, 1 um para 1... Um, Nessa região aqui dos 20.300, aqui a gente já tem uma, uma região de 1 para 1, a gente poderia testar essa região dos 25 mil dólares, tá? acho que vai ser um ponto interessante... Do Bitcoin buscar, né? Obviamente não é garantido, tá, galera? Então é bom botar aqui ver essa região dos 23. A gente tem mais volume aqui, ó, no VPVR, essa região dos 23 mil, aqui mais ou menos. Então aqui a gente já tem uma. uma aqui, por exemplo, a gente já tem uma região de, do, do, de 1 para 1 aqui, se a gente pegar a região dos 21.300, tá? Então tudo é questão trading, é risco-retorno, é isso que a gente tá interessado em fazer aqui, tá? Então aqui nessa região não estou interessado em comprar, a gente tá em região de resistência, tá? Existe o risco do Bitcoin continuar subindo, se subir, eu vou ir vendendo, tá? Nas regiões ali. Uh, além de estar na 4 horas aqui, a gente está sobrevendido, também tem a SP500, galera. SP500 também a está numa região aqui de sobrevenda no 4 horas, tá? 4 horas a gente tem sobre, região de sobrevenda aqui agora nesse momento, tá bom? Então, cara, vocês sabem que a SP500 quando chega nessas regiões aí, tá? Eu acho que é um, um pouquinho arriscado da gente estar tá, uh, é, comprando, tá galera? Aqui tentando... É, tentando, uh, a gente está na região de resistência, inclusive, regiões de Fibonacci aqui, ó, vamos puxar dessa, dessa, dessa pernada toda aqui, esse pequeno vezes aqui, ó, tá? estamos aqui buscando 50% de uh, Fibonacci nessa retração aqui, tá? então é, é um ponto importante, o Bitcoin também, tá? Você pode puxar Fibonacci aqui desse topo, ó, desse topinho aqui, vocês podem ver. Todas as regiões Fibonacci são importantes. Nesse momento, o Bitcoin tá em 50% também de retração Fibonacci de toda essa queda que a gente teve, tá bom? Lembrando a região de 22.662, 22 é uma região crítica aqui, tá? Extremamente crítica, na minha opinião. Que aqui a gente pode, inclusive, buscar essa região e aqui ter rejeição, tá, galera? Essa região de 68. Caso a gente seja rejeitado aqui, a gente pode sim fazer um fundo ainda mais baixo, ter o Dead Cat Bounce para o Bitcoin, tá? Então eu estou de olho em tudo isso aqui, né, para poder avaliar que risco e retorno para buscar esses trades, tá bom? É isso que você tem que fazer: olhar aqui retrações, Fibonacci, regiões de resistência e buscar risco retorno tá então para o Bitcoin estou interessado em fazer compra assim mas eu queria ver o preço retrair mais idealmente a gente poder retrair essa região dos 25 20 mil e, e 500 dólares que é a região aqui ó de 68 tá eu gostaria de ver o Bitcoin voltar a testar essa zona tá bom aqui ó, fundo topo região de 68 aqui essa é região dos 20.500 20.400 seria interessante ver o Bitcoin voltar aqui a testar e manter um suporte nessa região dá tá? para voltar a subir Tá galera, então basicamente isso. Um, então em relação ao Bitcoin, é isso, tá galera, que eu tô fazendo nesse momento. A SP500, tá? a gente tá com essa sobre, a região de sobrevenda, né? Bem parecido com o Bitcoin. E o que, que vocês têm que ficar de olho aqui agora? O que, que eu tô de olho na SP500, tá galera? Eu comentei para vocês aí é, no vídeo de sexta-feira sobre o beijo da morte, tá? Quem não assistiu é o vídeo aí, eu vou deixar o link aqui em cima extremamente importante vocês assistirem sobre o beijo da morte. Tô acompanhando o gráfico semanal, o que me interessa aqui no mês de setembro e nessa semana vai ser essa média aqui, ó. O número 21 é o número chave aqui para SP500, na minha opinião, tá? Eu vou puxar aqui a média de 21 semanas, que é essa linha amarela. A gente pode ver que essa média de 21 semanas aqui para SP500 é uma média que mostra que suporte, tá, para para esse bull market. Em toda a região que a gente quando a gente perdeu essa média de 21 semanas, aqui a gente realmente começou a entrar nesse bear market aqui. Feio, tá? Então a história até mostra que essa média é extremamente importante. O Bitcoin, tá, a SP500, está testando nesse momento a média de 21 semanas aqui, que está na região aí próxima dos 40 mil... Uh, 4.096 pontos aqui, tá? Mas a média extremamente importante para o nosso beijo da morte aqui é no mensal, galera. A média de 21, 21 meses aqui, tá? Eu já comentei para vocês no vídeo anterior, eu quero ver o mês de setembro a gente conseguir fechar acima aqui da região dos 4.073, tá? Obviamente essa média vai subir um pouquinho mais, vai variar, então vamos botar aqui 4.100 pontos, né? Mas eu quero ver também aqui esse pequenos fazer o rompimento dessa LT. Aqui, é um puxar aqui o diário. Você tem aqui LT, essa, essa LTB aqui, tá galera? Eu quero ver o rompimento dessa LTB aqui, possivelmente, idealmente fazendo esse pivô de alta aqui, ó. Isso aqui acontecer, galera, realmente, de fato, eu acho que vai ser bem difícil o mercado aí, uh, a gente ter esse crash, tá? Mas caso a gente, voltando aqui no gráfico mensal, galera, caso a gente perder aqui, ó, tiver resistência nessa região, que nesse momento a gente tá tendo resistência aqui, eu puxando no, C, no mensal, desculpa, a gente perder esses fundos aqui, tá? Essa região dos 3.600 pontos é um crash bem grande que a gente pode ter para esse P500. O Bitcoin daí poderia ir lá para a região dos, dos 12, 14 mil dólares, pelo menos, tá? Pelo menos o Bitcoin pode fazer algo bem crítico aí. Tá bom, galera? Então, eu acho que mês de setembro vai ser extremamente importante. Uh, muita volatilidade. Eu, honestamente, eu tô com o um sentimento um pouquinho ainda bearish, tá, galera? Não tô muito... Uh, muito confiante aí que eu tô vendo com as coisas a gente tem alguns riscos aí para o mercado tá eu quero comentar brevemente para vocês aí sobre isso uh, para fechar o vídeo tá acho que é extremamente importante a uh, inclusive eu falei sobre esses riscos aqui ó nessa entrevista que eu participei eu vou deixar o link aqui para vocês a uh, entrevista que participei no canal aqui Bitcoin Block aqui do Rodrigues digital tá muito interessante falei que inverno cripto já acabou ou teremos mais correção para frente deb debate descentralizado saiu hoje esse podcast aqui eu vou deixar o link aqui em cima Comentei aqui também sobre Ethereum Merge, comentei sobre, sobre o cenário que a gente tem hoje aqui hoje em dia. Então assistam esse, esse podcast aí, né bota na, na, para escutar e acho que é interessante quando você estiver fazendo alguma coisa na sua casa. Também então participei hoje aqui ao vivo do podcast aqui, Brasileiros Sem Fronteiras, que eu falei sobre estratégia de internacionalização usando aqui Bitcoin. Contei aí a minha história de vida aí um pouco para o pessoal da, da Brasileiros Sem Fronteiras, um pessoal bem bacana que inclusive está me ajudando aí a tá, poder montar um plano aí de vida, tá, uma galera bem interessante fazer uma, uma consultoria com eles aí vale a pena vocês conhecerem o canal deles também tá, vão lá, assistam esse podcast, vocês vão conhecer mais por que, que eu tô nesse mercado tá, não é só uh, tá aqui operando ganhando dinheiro aqui, pensando no curto prazo o Bitcoin é mais do que isso, tá bom galera, dá uma olhadinha nisso aqui, esses conteúdos estão bem interessantes tá, mas pra mim existem riscos importantes aqui, tá, primeiro galera, SP500 aqui, acho que a gente tem os, os earnings né, das empresas aí, acho que a tendência é piorar, tá, eu acho que Uh, vários analistas estão esperando aí que as empresas dos Estados Unidos vão vão cada vez performar pior, tá? Então isso aí é um risco extremamente grande aí para o mercado. Uh, isso aí é um ponto importante, mas aqui, galera, minha expectativa para o CPI do dia 13, a gente vai ter dia 13 e dia 21, são dois, duas, marcas impor, dois, dois, duas datas importantes. Para dia 13, minha expectativa para o CPI é ver o CPI vir melhor. tá? Isso, isso pode ser uma, algo interessante, mas a gente vai ter realmente o um martelo sendo batido né, no dia 21 de setembro, quando tiver a reunião do FONC lá nos Estados Unidos, né, do, do Banco Central Americano que daí eles vão falar de fato o que eles vão fazer, tá? A expectativa é realmente a taxa de juros aumentar em 75 basis points, né? 75 uh, pontos percentuais aí. Tá? A expectativa, mais caso o, o, o, o banco central aumente 1% cara, né? por, por chegar a economia ainda forte, uh, o mercado pode aí uh, sofrer com isso, tá? É, e a economia dos Estados Unidos continua forte ainda, existe bastante espaço para o banco central americano aí apertar. Amanhã eu vou comentar para vocês mais sobre Aqui outros indicadores que eu estou de olho aqui para isso tudo, tá? Então se inscreva no canal para vocês não perderem que eu, sobre tudo sobre que eu tenho para falar. É, então, a sp 500 aqui, galera, não tô muito otimista com a sp 500 não, tá? Eu acho que uh, as empresas vão se performar cada vez pior aí. A gente tá num cenário bem complicado e isso pode, obviamente, afetar o Bitcoin. De quebra, a gente tem também aí uh, o merge, do, o merge do, do Ethereum saindo aí em poucos dias, né, galera? Até tem um site que eu sempre pesquiso aqui, vou botar de novo. Uh, merge Ethereum aqui, vamos botar aqui, ó. Até puxei aqui. Esse é o site aqui com o contador do, do Merge Ethereum. Você consigo puxar? O que aconteceu aqui? Peraí. Uh, merge Ethereum, vamos ver. Merge Ethereum, vamos lá. Abre. Ah, não abriu o site, vamos botar no Google então. Vamos lá, Google. Merge Ethereum. Estava me respondendo aqui o, o navegador. Então aqui, Merge Ethereum. Uh, vou botar aqui countdown. Temos Merge Ethereum aqui que vai sair em pouco tempo, tá, pessoal? Esse aqui é o site que eu estou usando aqui, basicamente, para ver isso aqui. Uh, obviamente, não tem a data, o momento exato, mas vai ser no bloco específico aqui, tá? No bloco uh, que vai sair. Então, falta três dias aqui, uma hora, de acordo com esse site aqui. Né? Então, uh, isso aqui, galera, para mim é um risco extremamente grande, tá? A gente tem uma expectativa muito grande uh, pro, em relação ao Ethereum. Uh, e, na minha opinião, <risos> eu acho que... Uh, a gente está aí com o um mercado muito otimista em relação a isso e acho que as baleias vão aproveitar esse momento aí. A gente pode ver, sim, a, o Bitcoin dando uma boa despencada aqui para pegar essa liquidez, porque inclusive, pessoal, tem muita gente aqui botando o Bitcoin como colateral né, em, em protocolos DeFi, aí, por exemplo, para poder comprar mais Ethereum porque a gente vai ter um fork, né? A gente tem um fork do Ethereum acontecendo também. E as pessoas querem comprar mais Ethereum, botar mais Ethereum para poder ter uh, mais moedas para esse fork, né? Como funciona todo fork aí no, no mercado de criptomoedas, as pessoas co acabam comprando muito, né? Então é um momento interessante. Só que isso gera uma liquidez absurda. Tem muita gente fazendo colateral, aí, empréstimo colateral em Bitcoin para poder comprar mais Ethereum. E essas baleias podem se aproveitar desse momento para jogar o preço para baixo e liquidar e casar realmente um estrago grande no mercado, tá? Para mim Uh, eu acho que isso é um momento aí, uma hype muito grande que, que pode gerar uma, essa oportunidade para as baleias. E também eu não estou nada otimista aí sobre o Ethereum, comentei inclusive nessa, nesse podcast, uh, falei aí para o Rodrigo sobre que a minha opinião, tá? Eu realmente estou interessado em realizar vendas cada vez mais para o Ethereum aí, eu acho que esse, esse, esse merge aí, quando sair, finalizar esse, esse merge, o Ethereum vai sofrer aí bastante preço e o Bitcoin pode jogar para baixo para poder. Né, quebrar essa galera aí que está realmente se alavancando aí para comprar Ethereum, tá galera? Então essa aqui é a minha visão e o Ethereum vai ficar extremamente centralizado, eu realmente estou cada, cada vez caindo mais fora aí do Ethereum. Vou falar para vocês, espero que vou tentar fazer inclusive segunda-feira ou terça aí um vídeo falando sobre tudo que eu penso do Ethereum, altcoins, para deixar bem claro a minha opinião para vocês. Tá bom galera? Então bastante risco no mercado, eu acho que a gente tem esse merge, tem o CPI, tem dia 21 também a, a, a reunião do FED e e tem que cuidar porque o beijo da morte pode vir aí tá então se preparem para o pior eu acho que você tem que avaliar que agora nesse momento é qual o grau de risco que eu quero tomar aqui quanto da minha banca eu quero ficar exposto em Bitcoin porque a gente pode sim galera tá tudo é possibilidade a gente pode fazer esse fundo duplo aqui para o Bitcoin a partir daqui voltar a subir Bitcoin testar essa região dos 3, dos 30 mil dólares que é o alvo inclusive esse fundo duplo tá a gente tem que ter ciência que caso a gente formar esse fundo duplo a gente, o Bitcoin pode buscar Uh, essa região aqui, ó galera, esse aqui é o alvo que a gente tem, ó. ó esse aqui é mais ou menos essa região que o Bitcoin pode buscar, ó, nesse, nesse rompimento, tá? Então, seria isso aqui, ó. O Bitcoin pode ir lá para casa dos 30, 31 mil, 30, 32 mil dólares, tá? Então, se isso acontecer, você não vai estar tá exposto. Se você não estiver exposto, é um risco bastante grande. Então, você tem que avaliar, pô, se isso acontecer, cara, eu não quero estar tá zero exposto. Tem que ter uma exposição para o Bitcoin. Ou então, cara, busca aqui compras... Né, bota seu stop aqui abaixo dessa região dos 8.400 cara. Fica tranquilo, entendeu? Caso topar você tem... Né, pelo menos você uh, não vai perder tanto caso Bitcoin tenha um, caso tenha um crash aqui, tá? Então se prepare para os dois cenários. Eu acho que uh, é interessante aqui. Eu estou um pouco aqui pessimista, tá, galera? Inclusive avaliando aqui esse stop que eu tinha de compra nessas regiões aqui. Eu estou subindo esse stop de compra. Realmente uh, já tive uma exposição grande nessa região. tá E... Então acho que... Uh, não tô aqui tão interessado em comprar caso o Bitcoin rompa esses 22 aqui tá eu realmente vou esperar um pouco mais aí o até o, Ethereum, o, o merge do Ethereum passar e esse mês com uma definição um pouco do mercado a gente vai poder ter um pouco mais de tranquilidade tá eu acho que não vai fazer diferença se a gente comprar Bitcoin nessa região dos, dos 24 uh, 25 mil dólares comprar aqui nessa região dos 21 galera acho que é uh, importante a gente tá né gerenciar o nosso risco tá acho que isso é mais importante e no final, galera, se você tiver Bitcoin comprado na região dos 21, 24, é uh, importante você ter Bitcoin, que acho que quando o Bitcoin estiver lá, nos valores estratosféricos, você está exposto ao mercado, é o mais importante, tá bom? Então, acho que é isso, galera, falei para vocês, espero que tenham gostado do vídeo aí, tá? Qualquer novidade, eu volto aqui aviso para vocês no Telegram. E deixa o like aí para apoiar aqui o canal e a gente se vê aí, então, muito em breve. Vou deixar para vocês aqui como operar na PrimeSBT, também na Bybit. Duas corretoras dando bônus. Qualquer dificuldade pode entrar comigo aqui, entrar em contato comigo. Estou à disposição para ajudar vocês todos aí. Um abraço, bom domingo.